O bravô que na bordo do, só o Marco do Top. O candidato é Sandra Márcia Marfilhão. Ajuda a modalidade de ensino fundamental. Novo ano em grupo. Primeiro, segundo, terceiro ano em tempo integral. O horário de melhoramento das décadas de... Pessoal, estamos ao vivo aqui, onde acabou de acontecer o desabamento do palco da cerimônia do desfile do aniversário de Alta Floresta. O palco foi acabou de desabar com todas as, as autoridades um acontecimento inusitado que acaba aqui, de acontecer em pleno desfile do aniversário de Alta Floresta. Pelo que parece, ninguém ferido, ninguém se machucou, mas foi um susto muito grande. E nós, daqui a pouco estaremos trazendo mais imagens do acontecimento. Diversas autoridades e pessoas da cidade estavam em cima do palco quando ele desabou. O vereador, como é que aconteceu aí o desabamento do palco? Não é nem explicação, né? Eu acho que era muita gente em cima do palco. Aguentou? Estava com excesso? Você, você... Eu lá. certo. Alguém se machucou? Não, você ninguém, alguém? aconteceu o palco era baixo, graças a Deus não aconteceu nada Vamos comemorar o aniversário da região Nós estamos ao vivo aqui pelo Mato Grosso ao vivo, tá? Graças a Deus não aconteceu nada tá Olha aí pessoal, todo mundo aqui bem assustado com o episódio ah, O evento já foi transferido para frente aqui, as autoridades não se machucaram Depois deve ser apurado aí qual foi a, a causa do desabamento. É. Parece que não houve maior prejuízo, apenas a parte estrutural. E você acompanha ao vivo aqui pelo Mato Grosso ao vivo. É. Atende a 210 estudantes e funciona com quatro diversa, diversos funcionários. Pioneiro da diretor do professor Márcio Henrique, coordenador pedagógico Edson Amado Santos e secretária Sônia Márcia Martial. Daqui a pouco, daqui a pouco nós traremos mais informações para vocês. Mato Grosso ao vivo, fique ligado.